A gente ficou conhecendo o senhor Olívio aqui e depois fiquei conhecendo o outro lá também. É. O nome do senhor é Manuel Machado. Machado. É, Piqui. Piqui. O senhor, o senhor sabe que Machado Piqui. hoje não tá com nada não, né? Não, não. O Botosserra... Acabou, dos... acabou tudo. O Botosserra tomou conta. Tomou conta, é, né? É. É, Aqui não existe o é, também, que acabou também, desmatou tudo. É Machado, machado é até o um afroto, né? Você vai é. arranjar um machado por cá, dá um presente de machado, ele fica nervoso, né? Fica nervoso, né? É, não, eu um ver, não. é. Eu vou rachar lenha? É, tem que fazer com o Machado. você trabalhou com o Machado? Trabalhei. Eu, eu, eu, eu fui nasci na roça, fui criado na roça até os meus 25 anos. Uberaba. Não, é, é Casqueiro Rico, uma cidadezinha para lá de Uberlândia. Fui criado na roça, fui carreiro, fui, mexi com vaca, tirava leite, mas tocava lavoura. E quando, eu, quando a gente mudou para, antes de mudar para a cidade, tinha um período eu puxava boi, eu era capataz de comitiva, fui capataz de comitiva. Fui peão de, de, de rodeio. Então você é. tem uma história bonita. É, é, eu fui muita coisa na vida. Ô, eu sou Manuel, agora me fala aqui o nome do pai do senhor. José Manuel Piqui. E, e a mãe? Otália Maria de Jesus. E o Machado vem de onde? O Machado é... Eu não sei de onde veio o Machado. Porque o, o, o papai... Ah, é o meu... É, o meu avô era Machado. Como que chamava Manuel o avô? Manuel Machado Piqui. Então o senhor tem o nome do avô completo. É, eu, tenho, eu tenho o nome do avô, Manuel Machado Neto. Né? Mas o senhor assina Piqui. Não, eu não assino Piqui por causa do meu avô assinava Piqui. Manuel Pique. Machado Piqui, meu avô. Piqui é essa fruta que come, né? Isso, isso. E é nome de família também? É, é sobrenome. Sobrenome, é, né? É sobrenome. O senhor conheceu o avô do senhor? Esse. Hum, rara de idade, muito raridade, muito hoje assim, eu não, não tenho bem lembrança dele. O pai o senhor conheceu Papai, bem? O pai sim, o pai sim. foi o melhor pai do mundo. Quantos hum. filhos? Dez. O senhor fica em que lugar aí? Eu sou o, o, o sétimo. O senhor é capaz de falar o nome de todos, todos. conversando de cima para baixo? Todos. Vamos ver. Adélia, Valdemar. Lourdes, Maria de Lourdes, Maria Badia, Osmar, José, Manuel, Joaquim, Oswaldo e e Amélia. E Amélia. Ô, seu Manuel, todos assinam Machado não? Não, uns não assinam não. Uns assinam Sobrinho, outros assinam... Então, todos assinam Machado. É. Piqui que tem uns que não assinam. Eu, por exemplo, eu não assino piqui. Que... O senhor come, comeu piqui? Não, eu, eu, eu não gosto. Eu também não gosto muito eu daquele negócio. Gosto. Tem gente que gosta, eu, né? Que tem gente que... Eu tenho um neto que se eu for lá em Uberlândia e não vier trazendo piqui, ele fica bravo. Fica bravo. É, que Essa de... família do senhor, que era grande, o pai do senhor, o senhor acompanhou o pai até que idade? Ai, que aí o senhor casou e... Eu casei, fiquei morando com ele. Um ano, que eu morei com o papai, que ele não tinha condições de alugar uma casa. Aí eu morei com ele mais ou menos um ano. E um, um ano depois ele faleceu. Logo um depois ele faleceu. E, e a família ficou, o senhor é o terceiro, ficou a responsabilidade dos mais velhos? Como é que é? Não, já, já era tudo. Já, criado já. era tudo criado. Não, não tinha mais nenhum pequeno não. Quando o papai faleceu, já, todo mundo já, já, já defendia a, a vida, né? A vida. É. A roça é, é, é uma, uma, não, aí, uma emoção aí, grande. A gente já estava na cidade, a gente já, já tinha mudado para a cidade, tinha largado a roça. É, que foi criado na roça, mas. A gente veio para a cidade antes do papai falecer, a gente já morava na cidade. Já morava. O senhor estudou em escola rural? Não, eu sou semi-analfabeto. O que, que é isso? É, eu fiz só o primeiro ano primário. Só o primeiro ano Aprendeu a, a, a, a tabuada? Só a tabuada, escreveu o, o nome, ler assim mais ou menos, né? E por isso mesmo. Na roça lá que o senhor estudou? Na roça, é, na roça. Professora ia pra lá ou professor? Não, sempre tinha o um professor lá na roça, né? A gente estudava lá. Como que, que chamava que... o lugar mesmo? É, é, a gente morava na, na Fazenda Miguel Debes. É, é, roça, é município de Cascalho Rico. A roça? É, Cascalho Rico é uma cidadezinha. O senhor morou em fazenda, fazenda grande? Lá era produção é. de leite? Era, era criador de gado zebu. Ali, na Uberaba é o forte, né? É, não, mas é, já era mais para lá, né? para dentro, de, de, de dentro de Uberlândia. Para dentro de Uberlândia, né? Uberlândia... Eu, o, o Miguel Debs era um turco que gostava de gado zebu. Não tinha produção de leite. Deves o zebu é leite. o que que era? É gado de corte? Não, esse gado <risos> da orelha, cabeça grande, chifre grande. Isso é o giro? É o giro. O giro é hoje. Fala Giro é, é o Giro, é o Giro, o, é, é o Giro que vem da Índia, é, né? Isso é justamente o, o, o Manuel, A vida é um desafio muito grande, né? É tem hora que o senhor para assim, pensa onde é que o senhor tá. Como é que o, senhor, o o caminho que o senhor fez, né? É, a trilha da gente é, é, é uma história, é uma história. Seu casou Sim. lá no Casei em Araguari. Araguari? É, em Araguari. Eu já morava na cidade. Ali são o Triângulo Mineiro, né? É, o Triângulo Mineiro. E de Araguari o senhor veio. De Araguari eu, eu tive uma temporada de um ano e pouquinho em Santos, de mudança, mudei para Santos. Depois eu estava longe e o meu pai tinha falecido, eu, o papai faleceu e eu fui para lá. Depois eu achei que não dava certo lá, vim voltei fui pro e fui para Uberlândia. E Berlândia faz 46 anos, mais ou menos, 45, 46 anos que eu moro em Uberlândia. E agora eu fiz essa casinha aqui para mim morar aqui, que mora minha filha aqui do lado. Ué, que bom, ué. E é. o eu, senhor tem quantos filhos? Só ela. Só ela? ela é. Por isso, Sim. a minha, minha razão de eu estar aqui é por isso, que é a filha única. E netos? Neto tem dois. Os dois filhos dela. É. Como que eles se é Guilherme e Augusto. Bisneto não? Não. Ainda não? Ainda não. E a filha do senhor, como que chama o nome dela? Luciana. Luciana Machado? Guedes Machado. Guedes Machado. Isso. É e da... hoje tem o sobrenome do marido também, que é Ortiz. Ortiz? É. Ortiz. Ortiz. É, é a vida, e o senhor deixou o, os companheiros do senhor de nascimento, tudo para trás lá. Tudo. Esse cara em Uberlândia, o Berá, tudo lá. E, e quantos estão vivos ainda? Meus irmãos, tem, é. tem três, tem duas mulheres e quatro homens. Sete. Uh -huh. O senhor faz parte desse grupo aí, do, aí do, dos quatro aí. É. Eu faço. Eu acho, isso é bom demais da conta. A é, família é grande, né? É grande. Minha família é grande. Eu tenho dez irmãos legítimos e quatro irmãos adotivos. E além de dez irmãos, meu pai ainda adotou quatro filhos dos outros para criar. Como que se chamava os filhos dele? Eu chamava.. O senhor já falou o nome do, dos irmãos do senhor é, e agora os os adotivos Eurides, Eurídio? Antônio Borges. E Abadiba Simiano Ribeiro e Geraldo Pacheco, Geraldinho Pacheco. Pacheco. É, são os quatro irmãos adotivos, é, é, é, é, é como fosse irmão legítimo, foi criado hoje O, o senhor, a, é, O pai do senhor adotou isso porque abandonaram a, a mãe é, dele, é, a dificuldade? Eu lembro da adoção do último, ele não queria... É, eu não queria mais, porque não, eu já estou cansado. Aí eu tenho um irmão, tinha um irmão que faleceu, chamado José, falou, papai, mas tem o Dico, eu falei, de Dico, mas o Dico, o, o pai do Dico era, era muito amigo do senhor, o senhor, o, o menino está tá sofrendo lá na mão dos outros, não. o senhor não tem dó do filho do amigo do senhor, que era muito amigo e tá. tal. Aí convenceu o papai, vai lá e busca o menino. Buscou e... Era tão simples que o meu irmão montou num cavalo, foi lá, pegou a trouxinha do, do rapaz, jogou ele na o outro, garupa e veio embora. É. E já faleceu também. É interessante, meus quatro irmãos adotivos, todos já faleceram. Todos já faleceram. Todos já faleceram. E o senhor conviveu com eles bem? Muito, muito. Nossa senhora, né, são Manuel, o que, que marca a vida do senhor assim, uma coisa que marcou o senhor, que, do pai, da mãe, dessas, que a vida tem uns momentos assim, que a gente tem, muda o caminho da gente, mexe é, com a cabeça a da gente A gente, oh. a gente tem muita coisa na vida que marca a gente, é, o papai era um homem, é, é, coração grande um homem, não tinha como descrever o papai. O papai era muito bom. Né? E a gente morava na roça, ia para as festas na Romaria, ia de carro de boi. Carro de boi, estordava, gastava três dias para chegar no local da festa. Aonde que eram as festas que e vocês ia iam, a Romaria Romaria. Antigamente falava Água Suja, hoje a cidade chama Romaria. Romaria. É. Tem muita coisa muito legal. Eu estou é. querendo cutucar no Papai senhor. Era, eu gostava demais de, de rodeio de de rodeio de, de cavalo. Eu ia nas festas, para montava circo de rodeio. Torada também? Não, Não, só rodeio. Só cavalo? É, só de cavalo. Ô, São Manuel, me fala então um pouco dos irmãos do pai do senhor, que são os tios. O senhor Não, conheceu? Tio eu conheci muito, tem muito pouca intimidade dos tio. É, é. muito pouco. O papai só tinha um irmão e umas irmãs. As irmãs a gente não tinha muita intimidade não, porque casaram, a gente.. Mas o nome pouco. delas o senhor sabe? É, o, o demais é do meu tio Joaquim, que era irmão do papai, né? Joaquim é, Machado. É, Machado Piqui. Piqui. É. Faz questão era do, do piqui, né? Piqui era... O pique, era é, Especial. É, era é, é, a, a marca. A marca registrada. É. Da, da família. Ô, <risos> o, o Samuel, <risos> e as mulheres? Qual que era o nome delas, das tias? São... A tia Ana. Era só a tia Ana. Era só a tia Ana. Era, era a tia Ana Titunico. E da mãe do senhor? Ah não, é Tia Ana Tituní, era irmão da minha mãe. É. É não, era só a Tia Ana mesmo. O papai era só três irmãos, dois homens e um mulher. Né? Dois homens eram o Joaquim e o? o José Joaquim e Joaquim e a Ana. A Ana, né? É. Que é o José era o irmão do senhor Manuel, né? Que é o pai do o, o, o avô do senhor chamava Manuel. O meu avô chamava Manuel. É, irmão. De... E da mãe do senhor? O a senhor mãe. lembra, da né? Não, eu não lembro muito Do... da, da, da família da minha mãe não. Mas o avô, o senhor sabe quem que era? Não, meu avô não conhecia, da parte da minha mãe eu não conhecia. Faleceu quando, ele, quando eu era pequeno. Era, quando eu já passei a entender, ele já tinha falecido. Já tinha. O senhor está hoje com 83 anos. 83 anos. anos. O Paulinho me falou lá. O Paulinho você assim, você, você tem que ir, né? conhecer e você vai mandar para mim essa história que eu gostei do, do senhor lá. Animado, que hoje, falou que o senhor é artista. Hoje, hoje eu, eu brinco de, de artesão. Eu faço uns brinquedos, carrinho. Quando o senhor mundo... era jovem, o senhor trabalhava com o carro. Hoje o senhor é, trabalha, eu mas. Trabalhava, eu, eu trabalhava, eu chão, era com. Arado, né? não era trator, era boi e arado. Uma junta? Era, era duas juntas. Quatro, Quatro bois? Um boi, um arado. Ah. Um, um tocando, outro segurando o um arado, rabichando o um arado. Essa era a nossa vida. Né? De, e, de criança? E, e, e jovem, e adolescente, né? É. Em adolescente. Todo é. ano precisava de arar ou não? Todo ah. ano arava, todo ano arava, esterroava. Não era igual hoje, não, porque hoje não ara, não faz nada. Hoje é o trator, faz aquilo lá no segundo, não, né? Não, e não ara, né? É. Hoje não ara, passa, bate veneno na, ali e já vem plantando em cima. É. Né? Aquela, aquela palha, aquela, aquele bato fica de cobertura pro chão. É. Vocês viravam o, o, no, no ará, vocês davam um, um tombo na terra, né? E aí arando assim, ia virando assim, ó. Aquela ia cair e Vocês você começava arando assim, quando você chegava no fim da lavoura, estava toda vermelhinha para baixo. A, quando o senhor. Depois baixo. passava, passava um. um Os esterroadeira. era um, um é, toco. Um, não, era, é. era de grade igual de. Grade. De grade. É, mas com boi, né? É com Puxado boi. Com boi. Esterroava tudo, aí passava um, um lisador. O senhor falou muito de carro de boi da época. E, e, e lote de burro, que, que era tropa? Não, nós tínhamos. Tinha, tinha tropa, tinha, tinha puxar boi, nós puxava boi, nós tivemos, mas meu irmão nós tinha uma tropa assim, de 10, 12 burros. É no balai e, e na, na mala. A mala é a bolsa na, Não, Não, Usava. Era, é, isso era puxar boi e era, era tocado não, na estrada. Tocado, é. mas a, a, o lote de, de cavalo, de mula, de, de que é a tropa, o senhor não mexeu, não. Não, Trabalhou não? Não, eu trabalhava sim. Nós tínhamos a tropa que saía, o senhor comprava uma boiada lá em, em, em Goiás, nós íamos buscar. Buscar. Pegava a nossa tropa, punha na estrada, ia lá, juntava o gado que tinha e vinha trazendo. Tinha, tinha burro de, de, de, de tinha. monta e, e, e burro pra de. Para troca. Para troca e, e, troca e levar a matutagem, né? Tinha o. o Cargueiro, né? O cargueiro para levar é. as coisas de comer e é. a traia, né? É, a traia. Mas não é para pescar, não. Não, não, era a traia mesmo, era, é. era arroz, era carne, era as coisas assim que a gente. Achei... Liguiça, é. tocinha. É. E era uma, uma festa, né? Era Como muito se fosse. Legal. Muito legal. Eu, eu era sou... a maneira, maneira naquela época, era a maneira do, do trabalhador rural ganhar dinheiro extra. Porque você ganhava dinheiro, o rural só quando colha que vendia que via dinheiro. E nós tínhamos essa maneira de fazer um Preencheu dinheiro. Preencheu, o, o, é. da época da, da, da, da, é, do plantio, a, a lavoura estava crescendo e você estava trabalhando em outro canto. É, é. O Somariel, me o, fala o, a o, tropa, o grupo maior de, de gado que vocês transportaram, como é que chama lá? De vacas e bois e. Mas não tinha. Garra. Não tinha número específico, era cem, 200 cabeças, para trás, né? É. O Sérgio chegava e comprava 50, às vezes de um fazendeiro, comprava 50 de outro. E vinha para o corte não, ou, ou para. Aquilo ia para invernar, você comprava garrote, né? aí a pessoa invernava e depois vendia para o figurífico. E também nós puxávamos para o frigorífico. Que frigorífico que era na época? frigorífico eu não lembro mais o nome do frigorífico. Mas é, a, a gente.. Naquela época que você trabalhava na roça, seis meses era, era com lavoura, né? Certo. E depois, naqueles seis meses de chuva, o frigorífico fechava. E depois reabria na, na temporada mais seis meses. O reabria. E quando reabria, nós éramos nós nós os peões escolhidos do Figurífico. Do frigorifio. O ia para Goiás, comprar um lote de, de, de boi para matar, a gente ia lá e buscava. É. Chegava com aquela, já oh, tem outro lote para buscar em tal lugar, a gente ia e buscava. Entregava no Figurífico. Ali de. de... Uberaba, Uberlândia, naquela região. O senhor, o senhor não chegou a, a vir até Ribeirão. A Barreto não, né? Não, não. não Barreto é, era mais, bem mais longe. Era mais longe. Nós é, só na... trabalhava mais, era só na região lá mesmo de Araguari, é onde que era o Figurífico, a gente trabalhava. Né? Mas era lá. Uma vida de bom. realizações, né? É. Era Agora, muito bom. o senhor tinha aquele Berrante, como é que chamava? Tinha. Berrante, tinha. Tinha um ponteiro que ponteava o errante. É, é. Na, na minha região lá de Minas, é, tinha madrinha que era uma mulazinha, uma éguazinha era, pequena era um, e colocava um, um, um sincedo. Um sinozinho. É, é, que ela ia tocando é, e, e dando sinal de é, que... Era, e aquela tropa estava sempre acompanhando é, ali. Acompanhando. A marcha do boi era no, é, lento. No, é, é, é lento, né? É lento. Não adianta é, apressar, era, não, não, que... Não podia, nem podia, né, era lento, acompanhando. Ah, a marcha durante o dia? Durante o dia. Ah, e vocês ah, passavam em, em, em pingue... Ponte, A gente passava, né, É. é as pontes. E poso, pouso, você posava às vezes no relento, né, que tinha que posar, porque você, você pegava uma boiada, você gastava 4, cinco dias para chegar, né. É. Aí você dormia, tinha os pontos de poço. Os ranchos? Não, eu chegava numa fazenda, dava um ponto de poço, cê, o, o fazendeiro te arrumava para você pôr o gado, ou no curral, ou um pastinho separado, e lá no paiol, no barracão, você armava uma rede lá e... Dormia. O senhor, o senhor conhece, uh, ouviu as histórias do Tchau Maia, que era de, de passos aqui, de passos, Não. que era um grande... E depois ele foi para Austrália, né? Ah. E virou grande lá, fazendeiro. Ah. Foi pro veio para São Paulo também. Fiquei daí de São Paulo que ele foi para. Mas ele era famoso ah. nessa nessa lida com é. com o gado no campo, né? É. Isso foi, foi muito bom. Isso era para mim foi muito bom. Uma história boa. É, uma História boa. O, o, hoje, o... hoje hoje eu tô, Que eu que Alguma coisinha aqui, eu quero ir embora para o Berlândia, eu vou, fico lá, tem minha casa lá, é, minha residência lá, a gente fica lá um mês, dois meses, um dia, dois dias, o tempo que quiser. E aqui tem outra casa? E aqui eu tenho a minha casa aqui. Tenho a minha casa lá e aqui. E a traia do senhor de fazer os, os brinquedos é aqui? Eu e tenho lá. lá e tenho aqui. Eu tenho, eu tenho lá a minha praia maior... É lá que eu tenho um barracão muito bem feito lá, né? Você deve ter formão bom, serrote? Não, isso a isso, gente isso, isso quase não usa. Formão, essas coisas... Serrote eu não usa mais. Até então, eu falei pro, pro, pro seu, seu... São Paulo. Paulinho. Um dia que eu falei o Belândia, eu tenho uns quatro ou cinco serrotes lá, eu vou trazer para nós fazer faca deles. Que é, coisa boa! É, eu falei, vou trazer eles para fazer faca deles. Ele falou, ih, mas dá uma faca boa demais, né? Ele já fez faca para mim, mas muita faca de então, serrote velho. Eu, eu, é. eu fiz, eu fiz até deixei uma lá para ele pôr cabo para mim. Eu levei para ele furar, que eu é. não furo, que eu, eu fiz de disco de arado. Sim, pesado é, para furar. Seis milímetros, grosso demais. É. Aí eu cortei, desempenhei, preparei, cortei, fiz o um modo da faca, fiei e levei lá para ele furar. Pra é. mim. É, falou que furou, fez acabamento para o senhor. Ele furou ah. três, três furinhos. É. Aí na hora que eu ia vir embora, o menino dele falou, o senhor não quer que eu ponha o cabo para o senhor? Eu falei, rapaz, E Aí ficou bom para ele fazer o cabo. Não sei se já está pronto, é. não. Foi hoje, isso tudo foi hoje. Isso tudo foi hoje. É, é, hoje, é. Ele, hoje ele já fez um serviço assim lá para mim. É, eu, e mas, eu, eu, eu, mas eu gosto mesmo de fazer, é, trabalhar com madeira. É meu? É, eu faço um fusquinha, faço. E que madeira que o senhor usa para fazer isso, É eucalipto mesmo? Como é Qual que é? Qual madeira? Madeira você, acha que madeira que você acha que você se vou ter um, um, um guarda-roupa, o vizinho pôs um guarda-roupa velho ali fora ali, se for de madeira, sou catazadeira. Eu as um madeira de... trago as madeiras e que faço? Vou buscar pro senhor ver os, os carrinhos. Então tá, eu vou, vou lá ver. ver o senhor buscar esse negócio eu, lá. Eu vou buscar o senhor. Ver. Falou. Eu tô contando, guardando essa história aqui do senhor. E aí, ó. Uma coisa chique, senhor. É A coisa é chique. Esse banquinho também eu fiz. Seu. Esse banco aí? É. Também eu fiz. Deixa eu ver se... Ué, ué, senhor tem madeira boa aqui, ué. É, isso aí, mas isso é tudo é retalho. Alguma madeira aí que você compra. Ó. É, ah, tem um calhambéquezinho. Um calhambeque. Segura aqui, eu, eu tô, porque eu estou filmando aqui. Eu quero ah, pegar esse Calhambeque aqui. Ah. Ó. E, e, um, e um carrinho desse você vende por quantos? 50, né? 50 reais. 50 reais. Que coisa chique. Ô, oh, oh, oh, oh, São Manel, um carro desse tem a vantagem, né? Ele não gasta gasolina, né? É, é, é, é, é não gasta é, e... É, é. É tranquilo. É, é, é livro de tudo, livro de tudo. Não, é, tem, não tem tá IPT, aí. É, IPVA, olha que, que coisa não chique. Não tem IPVA, aí, e ó. outra coisa que eu faço também é aí que Olha que coisa chique, esses são é os carrinhos que o Sr. Manuel faz, é, é, é mineiro, e eu estou guardando a história dele e estou vibrando aqui com, com, a, com a arte dele. Olha lá, ali tem mais uns outros carrinhos, a gente tem que dar valor a um Isso chama artesanato, né? É o artista de... Lá. Ah, isso aí é as gaiolas. Ah. Ué, mas, mas as gaiolas do senhor são bonitas mesmo, hein? É. É. Mas isso aí, esse aí né, é o senhor que fez? O... É, é, eu que fiz. Ué. É. Mas isso aí não é de arame, não? Não, é de fibra. É. Isso aí é... é... Que coisa é, chique, né? Isso é como uma é E como que o senhor faz essa? essa... Cada, cada coisinha dessa aqui é uma madeira. É. Tudo cortado. O senhor pode observar bem aí que o senhor vê que é tudo colado. É tudo colado. Ó. E, e a porta dele aqui? A porta <risos> é pra dele. Pra cima. Pra cima. Oh. Ô, Samanel, eu vou fazer uma pergunta bem discreta para o senhor. O senhor já fez a arapuca? Já, já. É Mas isso. o senhor fazia com bambu? Era, era com madeirinha assim, ó. Eu tinha que fazer arapuca. Arapuca? Era é de menino. É. é para pegar bambu, tia. a gente pegava. Né? Da roça tinha muito, né? Tinha, tinha. A pomba? Tinha, tinha muito. Essas pombas do bando aí, ó, isso aí tinha demais. Você está de parabéns, eu gostei, viu? Gostei. Uma gaiola dessa, o que é o preço dela? É R$ reais. Mas muito bem feita. É, ela é... Há quantos anos o senhor faz essas gaiolas? Eu estou vendo que isso aí é um trabalho... É, essas coisas... Hoje já fazemos... Essa gaiola aqui, senhor, sobre... é. não tem um prego. Não tem nenhum prego. Isso aqui, ó. É. Está vendo? É. Isso aqui não é prego, isso aqui é o um pino. O ó, pino. Ó, pino. Dessa mesma, dessa mesma madeirinha aqui, ó. É tudo com pino, ó. É tudo pinado. Isso aí não... não, não, não, não, não Se cair lá do prego no chão, pode quebrar. Mas soltar não, não. solta. Não, não solta, não. Ficou muito boa. Uhum. E o senhor aprendeu a fazer isso fazendo, como é que é? O foi... senhor tinha alguém que, que, que, que motivou eu... o senhor a... Não, eu, isso aqui foi o seguinte. Eu fui comerciante, 35 anos. Comércio de quê? De secos e molhados, mercearia, atendendo no, no balcão, antigamente era no balcão. Na caderneta? É, é, na caderneta. E, e sorveteria. Eu fazia sorvete também. Era mercearia e sorveteria. É, 35 anos. Aí quando a minha filha mudou para cá, eu fiquei. Eu falei, ah não, vou parar. Aí dei embaixo na firma. Eu Como dei... que chamava o sorvete do senhor? Era Mercearia e Sorveteria Guedes. Lá em lá, lá em Uberlândia. Uberlândia. É, que rua que era lá? Na rua Chile. 353, é a minha casa hoje lá, né? então, eu, quando eu falei assim, vou, vou dar baixo, só friso, eu tinha 18 frisos quando eu dei baixo, é, eu fazia sorvete, eu entregava no um armazém ali um sorvete, um, um friso, ia no outro bairro, o cara queria pôr sorvete, eu, eu levava um friso com sorvete, e meio sorvete naquele guberlândico quando foi lá. Né? Aí quando eu dei baixa, eu comecei a ficar meio... Eu abria o comércio seis horas da manhã. Eu levantava às cinco e meia, seis horas, das seis às oito da noite. Aí quando eu dei baixa, fechei, eu comecei a levantar às cinco e meia da manhã, não tinha nada que fazer. 5 horas da manhã não tinha nada que fazer. Aí eu fui ficando meio. Com a vontade de fazer alguma não, coisa minha boa. Minha cabeça foi isolando. É. Porque é, a minha filha falava, vai não buscar isso assim, assim para mim. Eu saía para ela buscar, quando o eu, eu não sabia o que, que eu tinha de buscar. Eu voltava pra trás, para trás e falava, minha filha, escreve que eu esqueci o que você me pediu. Tá? Aí eu fui, aí eu fui criar passarinho. O senhor criou o passarinho? Aí eu, eu já tenho até hoje. Aí eu comecei a confeccionar minhas gaiolas. Aí os netos ganham dois, dois carambeques. Esses? Esse, esse tipo aqui. Ó. Dois desse tipo. Um assim e outro assim. Aí eu falei, ah, vou fazer. Aí comecei a fazer. E hoje eu... eu, eu, eu, eu, eu, eu tudo que é desafio, eu gosto. Aí eu falei, eu vou fazer uma faca. Hã? Falei, eu vou, eu vou fazer faca. Para que que vai fazer faca? Pra fazer, para falar que eu já fiz. É, vou buscar uma que eu fiz pra você ver também. É. Eu, eu sou o Olha que tamburete bem feitinho ele fez. Olha, ó. leve. Seguro, né, madeira boa. Tô aqui na casa dele, é, Cristais Paulista, é, rua Major Moura Matos, 145. Aqui é a faca. Ué, mas então o, o, o senhor, o senhor tá, aí uma coisa chique, ué. Aqui é a outra. A outra aí, ó. Ó. O senhor que fez isso aqui, mas isso é. aqui é pesado demais, não sou coisa. senhor, Isso aqui é para cortar osso. hein? É? Isso aí é, é disco de, de, de arada. Mas então o senhor o está senhor na terra do Paulinho, que é da é. faca, e aí o é. senhor... Tem essa Ai. pequenininha. Deixa Tem. eu ver essa pequenininha. Muito bonitinha. Aí, ó. É. Essa grandona aqui é boazinha de porte também. Aí, ó. Isso é bom. E essa faca o senhor vê, tá vendo? Ó, oh, não, não, não ah, não, porque é, vai se parecer o culpador de né? É. Mas é ajeitado mesmo. Mas é é pesada. É, é, é, é. Essa aqui, de disco, dessa, dessa, dessa grossura aqui, eu não vou fazer mais. É muita é, mão de obra? É muita mão de obra. Eu gastei umas 5 horas para desempenhar esse, essa, essa faca aqui, ó. Só para desempenar ela. O senhor trabalhou na morsa? Não. Na marreta, na marreta, só na marreta? Um toco e na marreta. Pra né? desabassar isso aqui. Aí eu fiz, falei, eu era fazer por fazer, né? É. Boa? Boa, boa de boa corte. Boa de corte. Ah, isso aí Parabéns. É. É, a gente faz o que a gente quer. É. E, e eu acho bom, então é desafio. É. Oh, oh. Sou Manel A vida é, é o que, que é para o senhor? O desafio? Uma jornada? Uma caminhada? O que, que é a vida? A vida é uma alegria Um dom de Deus? É, a vida é uma alegria É Deus É, é um dom que Deus deu a gente Você é, quer ter vida? Tem alegria se você não tiver alegria, você não tem vida. Para mim a vida é alegria. É. Sorrir. O, o comerciante, o senhor trabalhou muito tempo, o segredo do comerciante é... É alegria. É alegria. É alegria. Receber eu bem os fregueses Eu tinha fregueses que saía do outro lado da cidade, atravessava a cidade todo dia para vir comprar de mim. E falava assim, chegava lá para esse assim, não... Eu passei na porta do Supermercado Brasil, do Supermercado Alô Brasil, supermercado, tudo para vir comprar você. Esse mim, amava o senhor eu, como lá? Manuel. Manuel. Isso para mim é uma alegria. Falei, eu falei, isso para mim é uma alegria. Por isso é, é por causa da alegria sua que a gente vem. Você chega aqui, eu, tem muitos anos que eu sufriqueceu. Eu nunca cheguei aqui que eu vi você com a cara ruim. Você nunca tratou, no vi você tratando. Vou tratar ninguém. Né? Então, o segredo é esse. Né? Vida é isso só. É alegria, é, é, é felicidade. Porque tem gente... Levanta cedo, olha no espelho e sorri. Agradece a Deus é, e... E sorri. Eu levanto cedo, eu agradeço a Deus, faço um cafezinho, tomo e... Tem tempo ruim. O senhor morou na roça, mas fazer queijo o senhor não fez, não? Fiz queijo, fiz queijo. Requeijão? Requeijão. Tudo manteiga? Isso, tudo isso aí, manteiga de leite, bater lá. Eu, eu tirava leite de 10 vacas todo dia. Eu era moleque de 10 anos. Eu tirava leite de 10 vacas todo dia. Deslatava, fazia manteiga. É, é, a mamãe... Ajudava a mamãe a fazer os queijos, matava porco. Eu tinha 10 anos de idade, eu fazia tudo isso. Recolher ovos? Ovo, aí, galinha chocar, tudo, tudo isso aí era, é, faz parte da minha, da minha vida. A rotina da vida? Era, a rotina é essa. Tudo isso a roça aí. tem um, uma, uma atividade intensa, né? A ah. é pessoa de madrugada levanta e vai dormir lá... Então, da... Hoje da... só... Fala senhor. Tem que usar o, eu, eu, o ritmo das galinhas, né? Eu estava na oficina ali e o cara me deu um caqui. ô, senhor, vou dar um caqui pro senhor, caqui chocolate. Uhum. Bom. Cheguei aqui e comi os um caqui chocolate, achei gostoso, nunca tinha visto. Plantei a semente. Nasceu. Estava mudinho assim, eu levei ele lá para o para dar para o fazendeiro lá, que era parente meu. Falei, ó, eu, eu, tudo que eu como, de fruta que eu como, eu, eu costumo enterrar a semente. É, tem uma, uma terrinha no quintal e enterrar semente, para nascer, nasceu um para os outros. É. Eu, tem gente levou muda daqui lá para a furna, é, muda de cajamanga desse pequenininho é, que a gente tem no quintal. E, então, é, eu tenho um dom de, de plantar, de, de, de fazer, isso, isso, isso é meu... Isso é meu. Tinha alma, né? Assim. Faz parte da vida, né? Faz, faz parte da a, vida. A, a atividade das gale, da, a da roça é, lá que eles falam assim, a gente dorme com as galinhas e acorda com os galos. É. é, é, co, é, é, é co, as galinhas vão dormir cedo e os galos acordam de madrugada, né? De madrugada. Né? É. E, aí já dá o um sinal lá e. É, é a hora do, do ser É. Justamente. É. Ah, isso aí, meu senhor. Ah, eu, eu costumo dizer assim, tudo que depender numa casa, se for para fazer, eu faço. Parte elétrica, hidráulica? Tudo, tudo que o senhor pensar. É, é, na minha casa, eu que faço. Eu faço parte elétrica, encanação de água, é, é, tudo eu faço. Marco a casa, eu levanto ela, faço os curamentos, faço tudo. Tudo isso eu faço. E agora eu quero levar o senhor por um tempo lá. E quem fazia os carros de boi lá, vocês lá? Tinha Ai, gente lá. E, e, e, isso essa aqui. eu não lembro. Essa eu não lembro, não. não. Mas tinha os carpinteiros ajeitados. Fazer canga, canga de boi, né? É, fazia as cangas. As cangas de boi, boi canga os cãs, hein? Canga de boi o meu irmão fazia, mais velho. O irmão é. mais velho fazia. É. Canzil? Canzil era tudo... As brochas. É, e, e couro, trabalhou com couro? couro gente, é, matava vacas, esticava o couro com uma varinha de lá, de assim, esticava, punha no sol, punha de. com o couro, com, com o cabelinho para baixo, com a parte para cima, sabe para quê? Usando o burro. Tirar a. O alimento dele lá, é, limpar o, o couro. e limpava o couro ali, tudo, é. couro limpinho. É, é, eu... Pendurava na árvore lá? Não, a gente punha assim, deitado assim, em cima é. de uma, de uma, da casa, em cima de, uma, de alguma coisa, para ficar assim, no prato, assim, ficava assim. Ali os urubu limpavam, que as carninhas, que as coisinhas que ficavam, limpava tudo. O, o grosso do, é, do, do couro. Do couro. <risos> aí aí tinha material para fazer arreio, fazer cabresto, fazer laço, é, rédea, rédea. fazia de cabelo de de de cavalo, ficava bonito ficava, também. Ficava bonito. O, senhor, o, o senhor Manel, o senhor deve ter usado aqueles estrivos bons de prata ah, e de, de, metal, de metal prateado, prateado. Ah, tinha, tinha riata boa, espora, é, espora. Pinhola. É. Um, um, um rabo de tatu? É, o senhor sabe o que, que é o rabo de tatu? Sei, sei. É aquele chicotinho é aquele curto. Um cabim. É, com cabim. É, e, e a gente tinha pinhola. O senhor sabe o que é pinhola? Pinhola não. Pinhola, você tirava a tirinha assim, ó, de, de, de sola, passava uma argola de calça de lá, e fazia assim, ó, ficava a argola de um lado outra do outro. Aí você ia me andando assim, fazia tipo com 10, e lá na ponta você põe uma trança de um metro e meio. Pra você ir buscar longe. Pra buscar longe, é. Você ia puxar boi, quem, quem puxava boi tinha a pinhola. É. A guiada. É. A guiada. É, é, aquela, ali, aquela, aquela pinhola, se ó, a, a Reis queria sair do grupo, lá de trás, lá de, você batia lá na cara dela. Botava no caminho. É, eu ia no caminho certo. Ou, Aquela oh. região ali tem uma tradição muito forte de ferrar animal, de carro de boi. Ah, mas já foi. Já acabou. foi, né? Ah, acabou. Não tem isso mais não. tá ninguém vê mais tropa, não vê mais nada disso, não. Agora é tudo, tudo é mecanizado, né? Mecanizado. É, é o trator substituiu é, substitui o caminhão. Tudo. E... O senhor dirige carro? Dirijo. O senhor aprendeu a dirigir com que idade? Com 20, 23 Uns anos, mais ou menos. O senhor aprendi, aprendeu com que carro, com o Eu Aprendi num caminhão, caminhão Mercedes, daqueles antigos, que antiguinhos. Cara, daquilo, cara daquilo, chata? Mercedes, não, um pescocinho. É. Depois saiu o moderno, o cara chata. Entendeu? Aprendi a dirigir num caminhão daqueles. A embreagem? era, embreagem. Tudo freio, tudo, o câmbio, freio, tudo o câmbio, né? né? É, hoje... Trabalhei de, de leiteiro, puxando leite nas fazendas. O senhor tinha uma linha de... de, tinha uma linha de leite. De leite. É, pegava no município de Tupaciguara e trazia para Uberlândia. aí ah, eu sei que é de Uberlândia, Tupaciguara. É, ó lembrando de um homem que fez história aí, ó. São Anel Machado Piquet. Então, Pique. Piqui. Piqui. Piqui. É. é isso e tinha piqui lá naquela região? Tinha. Tinha muito. Tinha muito porque, tinha muito, porque o piqui era fruta do cerrado. Era né? é do cerrado, né? É né? Fruta do cerrado. Tinha muito cerrado. É, aquilo, o cerrado só prestava para dar fruta, né? Ninguém, ninguém usava o cerrado para nada. Depois é que desmatou tudo e virou tudo lá Entrou o trator, né? É, aí tudo mexeu tudo. com... Acabou tudo. Revirou a terra. É. Você, você, tinha tanta fruta de, de, de cerrado que acabou, ninguém mais... Gabiroba? Gabiroba, asticum, é, cajuzinho do campo... Maria Preta? Maria Preta, é, é, tinha cagueteira... É, e era é fruta demais. Tinha uma Maria Preta lá na minha casa em Larginha. É, é e a gente ia lá e ficava com a boca toda roxa. É, guapeva. É, é. é guapeva você tinha que pegar aquele. A gente ia lá, apanhava aquele, aquele punhado, levava lá para beira do córrego, você tinha que comer ela na beira d'água. Foi lavando e comendo, senão a boca do um tantinho tampava tudo de leite de. Era, era de vestido, é. era de o, vestido. Ô, senhor Manuel, e pescar? Eu nunca Você, gostei. Nunca gostou disso? De... Mas matava galinha para comer? Matava Criava galinha e... Criava galinha. Aí galinha. era... Galinha era, era, era comida do, do, do ruralista, era galinha é. porco. Comia o, galinha e porco. É, ô, o, o senhor Manuel, na época do senhor, porque o senhor tem uma irmandade de dez irmãos, são dez, o, a mãe do senhor deve ter dado a, a luz tudo em casa, né? Comendo casa. sopa de galinha. Tudo em casa, é. Guardando o resguardo. Tudo, tudo em casa, tudo, tudo em casa. Com parteira. É, esqueci, era parteira. Lá na minha terra é também. É. Aí tinha que comer um, uma galinha gorda, né? Era galinha, tinha que fazer galinha. Galinha. Pois é essa. Ó, oh, Ronaldo. Ronaldo, foi um prazer Ronaldo. muito grande conversar com o senhor ah, e eu fiquei muito bem. contente muito. conhecer uma pessoa que tem uma história. É. E lá naquela região do senhor ali deve ter muita história bonita, de muita gente, igual essa história do senhor. Ah, deve ter muitas. Tem muitas muito histórias bom. boas. É. E precisa de ser resgatada essa história. Eu estou aqui é. em Cristais Paulista é, visitando o Paulinho, que é o meu amigo. E eu estou aproveitando. Hoje é dia de carnaval, terça-feira. Eu saí de lá e falei assim, eu quero aproveitar um, um tempo e, e registrar uma história. O Paulinho me deu o nome do senhor ah, é. e eu telefone e eu falei assim, eu vou procurar esse senhor. Então, eu quero tirar a história dele que eu vou desse, colocar né? no hoje, YouTube. Hoje que eu fiquei conhecendo o Paulinho. E hoje o senhor ficou é. me conhecendo. <risos> Coincidência. É, e o Sim. senhor já mora aqui uns três anos, né? Tem mais, só tem uns dez anos que eu moro aqui. dez anos. E faz faca e o Paulinho, que é o, art, o artista da pois faca. Pois é, o, o Paulinho é o artista, eu fui lá é. e descobri tudo isso hoje. Descobriu tudo. É. E você querendo uma, um, possuir uma ferramenta bonita, boa, vem aqui visitar o Paulinho, é. em Cristais Paulista. É Paulo e Paulo, é o é. pai e o filho, é, né? É Paulo e Paulinho. É Paulo e Paulinho. É... <risos> a dupla sertaneja. É a dupla sertaneja. É. E ele sabe trabalhar com o material sabe. e faz canivete. O forte do Paulinho é canivete. O senhor viu os canivetinhos dele vi, lá? Vivi, vi, vi. Ele fazendo ele mostrou lá, ensinou com o pai, mostrou tudo. É, é um, é. um artista. Eu falei né? para ele, eu falei, eu vou ter que entrar na escola do senhor aqui. Ele falou, não, pode vir quer? Eu falei, eu vou arrumar um concorrente. Aí, sabe que se tu correr, não vai durar muito tempo não, porque ele já tá com 83 anos. É. Ele não tem muito tempo pra frente, é. não. Falou. Ô Paulinho, ó, um abraço. Obrigado, Paulinho, por você ter me dado essa dica. E eu quero agradecer muito o Sr. por contar essa história. Eu vou publicar lá e vou mandar pro senhor. Ah. No WhatsApp, senhor mandar lá para os parentes do senhor. Tá legal. Mandar um abraço para os parentes e dizer que o senhor está vivo e muito eu bem. Estou vivo e, e bem vivo. E né? bem vivo ainda, e Bem vivo ainda. Não pulou o carnaval, mas está aqui não, hoje. Não, é, está é. aqui. Porque... Você já pulou carnaval na vida, não Nunca. Nunca? Não. É, esses dias eu estava brincando ali com a conversão. Eu falei, eu nunca gostei de carnaval. Um dia, Eu fui um dia no carnaval e eu nunca mais voltei. Não quero estar. É. Nunca é. E é, é, aí o senhor aproveita para descansar mais e é. fazer umas coisas boas. É, é assim, parabéns para o senhor. Muito obrigado. obrigado. Ronaldo, hoje é dia 20 de fevereiro de 2023. 23. Nós estamos aí. Ah, legal. Cristais Paulista, um abraço. Vamos falar com o senhor. Foi muito bom.